A minha relação aqui com o Vale Encantado é, é de amor, né? Porque até, até minha mãe fala que, minha mãe e as outras pessoas falam que ah, enterrou um umbigo no Vale, aí não quer sair do Vale, não sei o quê. Meu nome é Otávio Alves Barros, sou morador do Vale Encantado já há 52 anos, vou fazer 53 anos. Quando você fala em favela, é muito estigmatizado de que é um lugar é, sujo, um lugar que ninguém, é, assim, só mora porque... É, não tem outro lugar para morar, é, aí você fala sobre o esgoto, a parte elétrica. Então, você tem, tem várias, várias coisas que, quando você vê, é, é, falando mal visto né, do lugar, e aí mostrar o contrário do que é realmente a, a, o local onde você mora. Essa motivação veio é, em função também da remoção da, das comunidades dentro de um processo é, em 1995, né? e isso fez com que eu me aperfeiçoasse mais e procurasse mais é, é, coisas para melhorar a situação dos moradores do Vale Encantado. E aí, quando eu fiz o curso de guia é, e trazia os, os é, turistas para cá, eu levava eles uma, até uma cascata. E aí quando chegava nessa cascata, não, eles perguntavam se podia tomar banho ou não. E aí eu falava que não podia, porque todo esgoto né, dos condomínios, que tem acima da comunidade, mais o clube, mais a própria comunidade, deságua esse esgoto no, no caminho das, das nascentes e das águas pluviais que cai exatamente em cima da cascata. E isso me motivou a procurar vários caminhos, né, várias soluções. É, em 2011, o Otávio, que é o presidente da Associação de Moradores, me procurou querendo um sistema de tratamento de esgoto. Então, a gente construiu o um sistema dimensionado para receber o esgoto de toda a comunidade e fez a conexão das cinco primeiras casas que ficam mais próximas do sistema. Aí agora, a gente está dando continuidade a esse processo, canalizando, né, fazendo todo o segmento que, que, que já foi pesquisado, já foi dimensionado, para chegar até a primeira casa, que é o início da comunidade. Aqui tem 27 edificações e quase 40 famílias. Todas essas 100 pessoas serão beneficiadas com coleta e tratamento de esgoto aqui no biossistema. Essa é a importância da, da canalização do, do, do esgoto, está sendo muito bom, né? Que aí evita essas coisas, como eu te falei, né? É doença, né? E trazer, assim, animais como rato, né? E assim, essa coisa de barata, essas coisas, assim, evitam, né? porque se se está tratando vai sumir um pouco ah eu acho bom né ter acontecendo isso no Vale que aqui nunca teve essas coisas né quantos anos já tenho nunca aconteceu isso então de canalizar os esgotos isso aí nunca aconteceu primeira vez né você vê até hoje né eu acho que vai trazer melhoria muito e capaz de aparecer mais outras coisas melhores virão né até então quando eles começaram a fazer esse projeto eu não levei muita fé né, sobre esse lance de mexer com dejetos e tudo mais, mas aí explicando tivemos tivemos aulas, cursos sobre é, a parte de encanamento, a parte do, dos como é que fala dos bambus para poder é, manter a bactéria né, que que elimina a bosta para manter o gás aí tu vai aprendendo muita coisa você acaba se, acaba gostando e se adaptando mais aquele aquele negócio né e não quer mais largar porque é muito bom cara show de bola muito interessante o projeto para mim isso aqui está sendo um aprendizado sabe que é a primeira vez que trabalhando com isso, depois de muito tempo, porque minha função não é essa, entendeu? E está sendo legal fazer parte dessa história e ajudar aí no que puder aí. Faço de tudo um pouco. A gente faz massa, faz concreto, abre buraco, passa cano, corta cano, cola cano. Quando você tem as pessoas do próprio local trabalhando, é, e aí ele está vendo como a evolução daquilo vai beneficiar ele em algum momento, sem, ter, é, sem, sem contar com a questão financeira, né? porque aí o projeto também está pagando essas pessoas. Não é só um, mas é, praticamente todos não, não são de carteira assinada, eles trabalham esporadicamente quando tem algum tipo de trabalho. E exclusivamente acho que tem dois que não tem trabalho nenhum, nenhum mesmo. E aí estão trabalhando aqui pelo, pelo projeto. O primeiro trabalho que a gente fez com os trabalhadores foi uma formação em instalações hidrossanitárias, como trabalhar com as tubulações. Então a gente vem desde o final do ano passado estudando com um encanador e um engenheiro civil, né? mas o nosso principal professor de instalações hidráulicas é um encanador. E aí nesse mesmo dia da formação a gente também trouxe um mapa da comunidade impresso em A3 e plastificado e fez um trabalho de desenhar a mão nesse mapa por onde as tubulações iam passar. Pra gente, esses projetos do biodigestor foi assim, sabe, cair, assim como uma luva, porque a gente tava sofrendo a remoção, e um dos, um dos fatores que eles queriam remover a gente aqui dizendo que a gente tava poluindo, que a gente jogava esgoto a céu aberto, essas coisas todas. Aqui a gente não tem saneamento básico nenhum. E a gente não, a gente não joga o esgoto, a gente tem as fossas, tudo direitinho. Mas a gente não faz isso porque a gente quer, porque a gente não tem. Cada etapa né, de, de sustentabilidade a gente está conquistando aos poucos. Né? A gente tem o, o, bio, o, o biodigestor, que é o, o que gera gás, que é com material orgânico, que é gerado pela cooperativa, que vai para esse sistema e dali o gás volta para a cooperativa, né, que é o restaurante da, da, da comunidade. É... Tem essa, a parte da zona de raiz, que é o bios, né, biosistema de, de tratamento de esgoto. Tem a parte agora do painel solar, né, as placas fotovoltaicas e o restaurante também, que é onde a gente tem as mulheres da comunidade, né, algumas mulheres da comunidade que já trabalha desde lá de 2006, fazendo os quitutes, fazendo jacalhau, bobó de jaca, a torta de umbigo de banana, tudo isso feito pelas mulheres da cooperativa. A energia solar né, veio para o Vale, é, através do, do Hans, né, que é o pioneiro é, em energia solar no Rio de Janeiro. A gente tem o armazenamento de, das jacas que a gente pega na, na, no entorno aqui da comunidade para poder fazer os produtos para serem vendidos. Porém, é, com a pandemia, a gente não conseguiu colocar esses produtos para venda. né? E aí o custo da energia elétrica para a gente, sem vender, está tá muito alto. E aí, a partir dali, é, a gente minimiza o custo da energia elétrica na cooperativa, onde a gente desenvolve os trabalhos com as mulheres da comunidade na, na produção do, dos produtos. Essa é a jaca, é o prato principal nosso da cooperativa. Tá? Com ela a gente faz o jacalhau, é, empada de jaca, pastel de jaca, pizza de jaca, faz tudo. Se possa imaginar, com frango e peixe, a gente pode fazer com ela. Ainda ah, além de ser uma fonte de vitamina, é. E a gente tem muito aqui. O principal impacto que esse projeto está trazendo para cá é o fato de que o esgoto está sendo canalizado e sendo tratado no sistema de tratamento. Atualmente, boa parte desse esgoto é jogado no rio, no, no córrego que corta a comunidade, e desce, gera mau cheiro, tem lugares que tem é, maior incidência de rato, barata, isso é tudo por conta do esgoto que, que corta o córregozinho que passa pelo meio da comunidade. Então, a partir do momento que tiver tudo canalizado, não vai ter mais esgoto misturado com a água de chuva e a água de nascente que passa nesse córrego da comunidade. Comparando com a Cedai, né? porque a SEDAI ainda faz um determinado tratamento, mas em outros lugares ela acaba se misturando novamente. Então, não fica 100% limpa, né? e é muito difícil você conseguir tratar 100%. Então, nesse sistema que a gente tem aqui do Vale, dá em torno de uns 98% dela limpa. Mas aí, por conta de ir para pra, as áreas de, de filtragem na terra, ela acaba fazendo o restante da filtragem. E aí ela vai para o lençol d'água, vai para o rio, já os 100% limpa. Para esse sistema, é, é uma técnica de filtragem né, específica que teve apoio de um engenheiro. Né, e aí, com o conhecimento dele passando para a gente... Aí a gente conseguiu construir ele de forma que ah, todo o todo material orgânico fica decantado no fundo, a água cinza sai né, por, por, por vários tanques. Então tem um tanque que é por zona de raízes, que faz a filtragem, já né, é evapotranspiração pela atmosfera, o calor, e aí vai por umas caixas de brita passando por uma parte de bambu embaixo, onde as bactérias se acumulam e aí vai quebrando as moléculas dessas águas cinzas, né, que é o desgoto. E aí a próprias plantas que estão é, plantadas em cima das pedras britadas acaba de fazer o resto da filtragem até o destino final que vai para o meio ambiente. Mais uma etapa foi concluída dentro de um sonho, dentro de, de uma realidade de sustentabilidade do local. né? Custaram conseguir, né? Mas agora é uma vitória né, para a gente, eu acho. Vale Encantado só o nome já diz, né? É o um encanto. Então isso uh, é uma relação de amor e de encanto. Então é, é esse que eu tenho pelo Vale Encantado. E meu sonho né, de que aqui possa ser um dia é um ponto turístico para gerar renda mais para as famílias que são mais vulneráveis e não tem condições de sair daqui para trabalhar em outros lugares. É, eu convido a todos, né, de, de todas as comunidades, o meio de comunicação, os parceiros, os amigos, é, todas as pessoas que estão ligadas ao meio ambiente ou que não estão para vir conhecer o novo sistema de tratamento de esgoto. A técnica que a gente está usando aqui, ela não é nossa. Então, ela foi feita para que outras pessoas possam conhecer e ser aplicado né, nas suas comunidades. O Vale estará sempre de portas abertas para que vocês possam conhecer a comunidade e ajudar em outros projetos que venhamos a ter no futuro.